Nós temos de procurar negócios absolutamente fenomenais, ok? Estamos sempre à procura de, dos melhores negócios, aqueles que apresentem vantagens competitivas, muito importante, e que realmente não tenham tanta concorrência e assim consigam prosperar ao longo das décadas, que apresentem elevadas rentabilidades sobre o seu capital investido e, sobretudo, que estejam a cotar a preços excepcionais, ou seja, preços baixos, preços que revela que estão baratas, tal e qual como o Warren Buffett diz, se comprares algo por muito menos do que essa coisa vale, então é quase impossível tu perderes dinheiro. Agora, um negócio excepcional não significa necessariamente um investimento excepcional e às vezes as pessoas confundem isto. Porque a Google domina completamente o seu mercado, não quer dizer que o investimento na Google seja sempre ótimo. Okay? Lá porque o Facebook também domina no seu mercado, não quer dizer que qualquer preço sirva para pagar por este negócio. E quem diz estes dois exemplos diz muitos outros. Há muitos outros exemplos de empresas absolutamente fenomenais, têm negócios muito sólidos, negócios muito, muito bons, mas uma coisa é vocês pagarem um preço aqui, e que vão obter uma rentabilidade ao ano, se calhar ali 2%, 3%, parecido aí com os certificados da Forra há uns anos atrás, ok? 2%, 3%. Outra coisa é vocês comprarem uma empresa aqui, com um preço aqui baixinho e terem rentabilidade de 15% ao ano, por exemplo. É possível. Não é fácil? Não, não é. Dá trabalho, ok? Volto a dizer. Mas quero-vos deixar esta mensagem de que realmente um negócio excepcional nem sempre significa um investimento excepcional.